Tivemos que tomar medidas nesta pandemia. Mas nesse momento, o que importa são as nossas vidas. E muitas delas foram perdidas e com certeza não queremos que esse número aumente, não é mesmo? Não é o que parece para algumas pessoas. Ainda estão ocorrendo encontros e festas clandestinas, principalmente em residências. E o convidado mais inusitado está presente. O coronavírus. Seja consciente, preserve a sua vida e das pessoas que você ama. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por você.